No meu canal sempre há duas perguntas que são feitas com muita frequência. A primeira é quando eu voltarei para o MC5 e a segunda é quando o MC Versus será lançado. Referente à primeira eu não tenho uma previsão, mas a segunda nos empolga bastante. O Rodrigo da Game Loft fez uma postagem hoje falando que colocou as suas mãos delicadas no... Brincadeira, Rodrigo, no MC Versus, galera. E o que ele pode esperar, é, o que a gente pode esperar é um jogo totalmente focado no esportes, que veio pra ficar e etc, como vocês estão vendo no print aí. Isso é um forte indício que o jogo já está numa fase de maturidade muito avançada, galera. Quando um jogo começa a correr dentro da empresa, significa que o jogo ali já está num estágio Bem avançado, como eu disse, eles estão ali recolhendo alguns feedbacks do pró dos próprios integrantes né, da, da Game Loft, no caso. Então, o que a gente pode esperar é que o jogo, no mínimo, já deve estar em alfa aí, tá ligado? E se ficará aberto ao público por algum período, não sei te dizer, ou se lançará em soft launch, espero que não, pelo amor de Deus, porque eu nunca consigo jogar quando o game está em soft launch, isso prejudica demais os youtubers, entendeu, Gameloft? Então não faça isso, meu, mas é, daqui para frente possivelmente haverá muitas e muitas informações é, atualizada sobre o MC Versus Então assim, se você curtiu essa breve notícia Empolgante notícia Já deixa o seu gostei, comenta E se você não é inscrito, se inscreva no canal Que eu vou trazer todas as informações Sobre Modern Combat Versus Galera, ativa o sino para não perder nenhum vídeo Não perder nenhum time No mais é isso, tamo junto Eu fui!